E galera, beleza, a Dinah tá com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, moleque, é o Dinatinha Kids, novamente, galera, é muito importante, Deixe seu like aí para ajudar aí na divulgação, comenta qualquer coisa aí também, é, nós estamos juntos, como eu disse nos outros vídeos, tentando voltar aí com a frequência maior de vídeos, espero que vocês colaborem aí para me animar, certo? Seguinte, mano. Halloween, né? Eu tô postando esse vídeo no dia 31. Noite de Halloween. E olha só, galera. Eu pensei em fazer o vídeo do... Já fiz vários vídeos, né? Do. De Halloween, né? Do Michael Myers. Mas dessa vez eu falei, ah, esse mod aqui é bem legalzinho de brincar. Eu coloquei ele na criancinha, moleque. A criança zumbi, mano. Olha só, velho. Ela não fica que nem o aspecto do Franklin lá, com um bloat na é, na cara, né? Acho que é porque é pequenininha, mas ó, o corpo fica todo coisado, ó. Eu sou um zumbi solinho aqui, mano. Vocês estão ligados, quem viu o vídeo que eu postei recentemente aí. Quando começar aqui, mano, o bagulho vai ficar insano. Não, cadê os pedestres? Eu coloquei esse clima aí, dá pra colocar o clima de Halloween, mas o mod não tá funcionando, velho. Mas enfim... Quero os humanos, cadê os humanos? Tô com fome, doce atravessuras travessuras. Vocês vão achar aqui que eu... Estou de cosplay de zumbi. É... Mas não, mano. Estou ligado que essa é uma cultura... Ah lá, já... Já? Já saiu um. Ó, ó, ó, ó, ó, ó. Ó, ó, ó, Peguei. Tá lá, tá lá. É a primeira vítima. Ih, rapaz. Aí. Olha isso, mano. Olha o. Ih, rapaz. Primeira vítima. Só tem gente nos carros, mano. Que loucura é essa? Vamos pegar a segunda vítima aqui. Ó. Oh pegou já era já era vou aumentar a família cara esse bode é bruto da hora mano. laboral é que eu não vi a horda mano não vi como é que funciona a horda ainda galera e o cara vai pegar o carro que isso como... <risos> peraí zumbi que é isso cara todo trouxa querendo dirigir aí olha lá bugou mano bugou como levou um vamos mano é muito louco isso aqui cara Cadê o povão, mano? Cadê o povão? Olha ah lá, galera. Começou, começou. É, mano, não sei. Eu acho que bugou alguma coisa aqui, velho. Agora acho que o mod tirou o povão da rua. Ah, dá pra gente pegar os caras dos carros, ó. Olha ah lá, o cara pegou ali, ó. Ih, rapaz. Tá aumentando a família. Tá aumentando a família. Deixa eu pegar esse bobão aqui. Vem cá. Qual é, parceiro? Já era, irmão. Olha isso mano, que loucura cara Olha o meu lado descendo E aí, começou, começou galera, começou O Break. olha lá, foi pego, foi pego Não, esse aqui já, já tá virado, já tá virado Caraca moleque, começou Pera aí cara, desgruda aí moleque Já foi, já, Olha, velho Aí, aí, aí, Começou, mano. Começou, começou. Deus, tem hora que ele corre sozinho, ó. Parou, parou, parou de correr sozinho. Mas tô achando esse... Nossa! Caraca, os caras ficam loucão, né? Os NPCs, velho. Olha lá. Esse aqui virou, virou, virou, virou. Ó, um guerreiro, levanta aí. Olha lá, tocou o sino, hein? Tocou o sino, hein? É a hora do terror. Olha lá. A galera sai, ó. A galera sai com o um porrete na mão, né? E eu, que vai vir pra cima de mim. Ih, já era. Foi dropado. Já estamos com a galera aqui, mano. Aí, ó. Mais um aqui rastejando. Aquele ali também. Vamos pegar esses dois aqui. Vamos três, três, três. Ih, caramba, o que aconteceu? O cara. Que loucura foi essa, mano? Caraca, os caras batem nos carros, mano. Muito louco. Vem cá, vem cá, parceiro. Já era. Você viu o cara de trás? Saiu e tomou o do volante. É, já estamos com uma galera, mano. É só começar que. Vambora. Olha, eles vão atrás do, do, do, das, dos humanos. Vamos, vamos. Vou pulando assim que eu consigo correr mais rápido Tá com um bagulho de neve, né? O inverno... Ih, caramba, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá lá, lá, lá, lá Vamos pegar esse carro aqui, vamos pegar esse carro aqui Vai! Ah! Meu Deus, cara! Ih, deu ruim, hein? Deu ruim, hein olha lá, deu ruim, hein? Acho que esse cara não vai funcionar mais não Ih, caramba, é esse cara aí, mano? É, conseguiu fugir, isso aí é mais um sobrevivente Mais um sobrevivente pra conta Pra conta... Né? Dos humanos Ó O cara parou no sinal, não tá entendendo o que tá acontecendo Aí, acelerou, acelerou Ó, aquele ele tá doidinho, tá doidinho Mano, já tem uma galera, velho. Se eu dropar um. Ah, um NPC, se eu dropar um. Olha ah lá, lá, os caras ah lá rebocando o carro, galera. Aí, ah, eu sou o primeiro, hein, mano. Sou o primeiro de tudo. Ah, zumbi, vocês são inúteis, hein. Vai, vai, tia, vai, tia. Se eu não me engano, esse modo aqui dá pra você ser sobrevivente tá ligado você pode ser é eu tô aqui transformado né eu posso ser sobrevivente vamos para para para esse furgão aí aí o cara saiu o cara saiu e já era nossa solado velho caraca Pegou o cara ali, mano. Não tem jeito. Calma aí, zumbizada. Já foi, já foi. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Vou dar uma mordidinha aqui, que eu tô com fome. Eita. Que isso, cara? Vambora. Caraca. É engraçado que eles pegam o carro, mano. Muito engraçado. A ambulância terá salvar os caras. Tentando evitar, tentando evitar. Pega a ambulância, pega a ambulância. Caraca, esse pulo aqui, mano, parece do Homem-Aranha, velho. Olha lá, olha lá, Ixi, virou. Virou. Vou esse cara aqui que eu preciso. Alimentar. Vamos. Mordeu, melado desce. É do desce. Aqui, esse carro. Aí, aí. Nossa, já bat... era, já era, já era, já era, já era, já era. Corre, corre nele, corre nele. E o cara tá vivo. Meu Deus. Pega ele, pega ele. Aqui, aqui, aqui, aqui. Boa, garota. Pega o. Esse aqui tem carne, hein? Hum. Esse tem carne. Vamos Vamos É só tá porrada esse zumbi aqui, mano Mano, demais, demais, demais Bom, olha isso, mano Olha a quantidade de gente ali, mano Bom, pra quem não viu o vídeo É só procurar aí de nada Halloween aí Você vai encontrar o... O vídeo do Michael Meyer, acho que tem do, do Jason. O do, do Jason sempre fazia na sexta-feira 13, então. Vambora. Aí esse mod aqui é, é demais, mano. Olha isso, cara. O zumbi entra dentro da ambulância, mano. E todo mundo virou, todo mundo virou aqui. Mas é isso, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui, é só pra fazer alguma coisa aí no Halloween mesmo. E essa ideia aí, ó a polícia. De fazer os zumbis aí, os zumbi kits Olha isso, velho A polícia agora vai tentar conter aqui Olha só, cara Olha o policial tentando conter aqui Pega ele, pega ele Pega ele Já pensou, mano Parecendo O Resident Evil Pegou o policial? Já era já era. Dropado, polícia. Olha lá. Nossa, agora temos um polícia pro nosso lado. Será que vai ficar com a arma? Não, não fica. Olha isso, mano. Que loucura, cara. encosta não tem jeito, mano. É, roda. Olha aí. Bom, seguinte. Espero que tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha aí pra ajudar na divulgação. Tamo junto. Valeu. E fui.